Não, na próxima, entra. Mesmo. Não, é, não era mentira, não. Eu sou ofendida mesmo. Eu realmente não sabia onde eu tava. Inclusive, eu reportei sem querer. Não é... <risos> Como assim? É sem eu não posso ficar mais. Gente, eu sou muito, <risos> muito perdida. Os Todo perdidos. Mas deixa esse mapa. Deixa que eu me perder menos. Tio. E obrigada é às quatro pessoas que estão tipo assistindo. A não ganhasse assim, sem querer. <risos> Foi muito sem querer, mano. Quer dizer, tipo, Ai. o Pep ganhar é merecido. A Ruby, não. <risos> ah, não fala Legal, que elas não estão me ouvindo, tá? Então vamos deixar isso aí claro. <risos> É tipo um string mesmo. Vamos lá. Eu sou mais perdido que lá o aqui nesse mapa. Vamos lá. Ah, aqui também tem, é. Ah, e. Aí. Tá bom. A gente tá muito perdido nesse mapa. aí vamos pra cá. Segue em frente. Olha para o lado. Se na batida do cavaco. meu Deus. Toda hora essas tes que ah, onde é que tá? É lá pra cima? Acho que é lá, né? Não? Ah, já fixaram? Beleza. Ah, ok. Tem uma pra cá mesmo agora? Então. Ah, tá usando. Alguém tá usando. Deixa eu ver aqui... Ai meu deus, eu sou muito ruim! Ok, peraí. Pelo menos agora, os cimuzinhos são melhores. Vou jogar. Achei o Kiki morto do lado de fora do corredor de descontaminação. Eu tava perto, mas eu tava conectando o fiozinho. Eu tava aqui no admin, fazendo a testa do ID. Onde, onde tá, tem a venda em machine, eu tava indo para descontaminação. Eu acho que é a Pátia, porque tava eu, o que e a Pátria aqui dentro, os dois saíram juntos. Okay. E mais ninguém joga, só eu, né? A Sonsonilda, onde eu vou lá falar que tá, você acredita? <risos> Sonsonilda! Legal que o Kake morreu umas três vezes nessa aqui mas tudo bem, eu só queria comentar isso. Ah, e trocar de estano para roxo, o problema é dele. Tá lá. Bom, eu não tenho ideia, eu tava lá no admin, não tenho ideia quem foi. Eu vou escutar. Eu tô desconfiando. É, eu não sei. Eu não sei. Ó, oh, dois votos na Pulei. Um Ninguém vota na Sonsonilda. <risos> caralho eu <risos> Tá é tomar aí <risos> melhor disfarce, Sonsonilda. Por quê? Eu sou perdida. Agora eu tô me achando melhor. Opa, Agora eu que tô perdido. Meu Deus, peraí. <risos> Batendo as fotos tudo. Agora eu tô indo pra de mim. Meu Deus, que task é Esquece aí? Ah, isso aqui é na task. Ok, aqui. Okay. O que é isso? Ok, ok. Ô oh, nave! Okay. <risos> Pimba! Ih? Sumiu todas as que O que é isso? <risos> Gente, eu tô lerto com uma porta! <risos> tá, agora eu consigo olhar de novo as minhas tasks, tá ligado? Esse aqui é tem que ser lá, velho, oh, Ué? <risos> Tá bom, aqui né? O Lerdo com uma porta, ok. Aqui, aqui, aqui. Pô, tá fazendo a minha task. Tá, eu acho que é o pinguim agora. Eu estava fazendo uma task do, dos ossinhos. Ca... Nem sei onde eu, eu achou no alguém. corpo. Pode por favor, é, deixa terminar. A Não Ruby fazendo... no mesmo ah, lugar do fake, tá. aí o pinguim entrou no, no reator que era onde eu tava, e tava a Ruby morta lá antes de entrar no reator. Ah, então. Pô, eu tava fazendo a minha tese, tese, tese, numa boa. Tese... Tá, tá eu estou desconfiado de negócio. quem me desconfia. Exatamente. Eu estou desconfiado de quem me desconfia. Eu vou botar um certo. Isso aqui deu pra um negócio, vocês podiam me deixar <risos> terminar? <risos> Por que eu vou ter mim mesma? Porque eu, eu estão me tá uma retardada? Estranho. Eu não, eu não tinha voltado em mim mesma, mas tudo bem, né? Meu mouse tá uma beleza. Ai, eu odeio essa task. Não, não quero muito fazer essa task logo. Ai, ah, ok. Aqui, plantinha, eu acho que é plantinha. Plantinha, ah, não, é aqui. Plantinha, cristalzinho, cristalzinho. Beleza, ah, é que é. Aqui. Bom, puxa a vida. Peraí, eu não quero é terminar isso. minha task. É ainda, Lógico. <risos> Caralho, vocês são hum. inúteis desculpa lá. Eu... Gente, eu vou uh, um comer né? agora. Nossa, a agora... O jogo Deixa... da Patsy estava muito óbvio no começo, eu falei ninguém foi. Não, aí quando você começou a desconfiar de mim, eu falei, agora fudeu <risos> <risos> aí, Agora fodeu. Né? <risos> parabéns aos envolvidos. Aí pô, eu falei, eu pô, tô eu tô, tô me, antes, me culpando já, demais, tô ele, me culpando porque demais. Porque um pau no meu mouse e não clicou em mim, não clicou no pinguim, clicou em mim. Ou seja, quase que eu fui banido. Incrível. Era quase que eu ia perder. Eu perdi de qualquer jeito, mas é a vida. Não tinha na Patsy? Não tinha na Patsy, então, peraí pronto Deixa eu falar um negócio. Eu fui lá no, fui lá no quarto pegar um negócio e tá mó gostoso. E eu tô aqui tostando e o set ser é bonitão sentado na cama. No... Tem, acho que agora não dá pra chamar. Boa noite. Boa noite. Boa. Tem um código mesmo que eu esqueci? É, tá tá na de zebra, A, P de tatu, Q de queijo, O, F de faca. Agora é, eu que organizar só você não sabe passar o... Tem que passar pelo alfabeto da Xuxa. É Z de zum, zum, zum, A de amor. Nossa C senhora! D de coração. D de docinho, E de escola. F de feijão. G de gente, H de humano, e de bondade. J de juventude, L de liberdade. M molecagem. Você vê que o cake foi escolhido, né? Que não tem K no alfabeto da Não tem K? Eu não existo. Não. K de cake. Não. não tinham feito o acordo autográfico ainda, não tinham reincluído o K no alfabeto quando ela fez. Eu lembro que eu tive que aprender alfabeto duas vezes. Quando eu estava no primário e quando eu estava no ensino fundamental. <risos> é. Agradecer vou colocar, eu vou Eu vou colocar... Eu vou colocar hum. esse vídeo no meu canal do YouTube e vai bombar. Vai, vai. Eu também vou colocar no meu. A gente vai fazer um, um destino, negócio top. É um negócio... Eu espero também. Coisas... Eu também espero que bomba, entendeu? <risos> aqui é assim. <risos> aqui é na base da esperança. Então. Ah, tá. Tá, voltou. Achei Entendi. que ia fazer isso aqui. Fui rep... <risos> Fui reputado <risos> Você... Ah! Ruby, você está em cima de mim. Ruby, você subiu. Montinho, montinho. Espera aí. Montinho na Ruby. <risos> montinho na Rubi. <risos> Espera <vida. risos> aí. colocou jogando. Gente. Bora, pode começar o jogo? Pode. Pode. Lá vamos nós, hein? Sim, Capitão! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, Capitão! Ah, não esqueci você de botar. Tá é One Piece. Me mutando. <risos> o aí, espera aí. Vou ter que saber disfarçar, hein? Eita! Ah, aqui tem médio, ó. Hum. Fake tasks. Bom. Quem me contar primeiro? Não, não, tá, e, e, e, tá todo mundo aqui, hein? Saco! Gente, sai! Espera Deixa eu ver onde é que eu tava. Tá aqui, hein? reunir a galera, né? Uh, Aí! Oh, oh, Deus. Eu estou fofo corpo... porque tinha um reator e o um pinguim tava lá e ele não o Ele ficou parado. Cadáver está morto! Ah, o Ruby está ah, morto. A Solsonilda morreu! É. É... O bom é que dá para fazer as tarefas mais fáceis, né? É verdade. Eu encontrei o corpo, eu tava ali em cima, perto do reator, né? Fui colocar lá a mãozinha lá tal. Demorou só um pouquinho, aí. Pô, encontrei morto. Não sei quem não foi, não. Então, quem entrou, quem entrou no reador... Quem tá, a Ruby, eu encontrei com ela, tava indo pro storage. Ela tava entrando ali na sala do reator. Quem entrou antes no reator e pegou descontaminação, descontaminação foi a Terra. Que tava comigo, com Foi quem? só, Foi só quem eu vi. Pois é, eu então, só naquela entrada ali. Eu nem cheguei até Então, foi o pinguim. Cima. Não. É mentira! Pinguim, bem. Tá eu fui suspeito. fazer a taskzinha ali do lado, mais uma vez aquelas taskzinhas das pedras. Não sei quem já fez essa task. Pinguim, então, você, se... é Pinguim bom, você, tá você tá suspeito? É Pinguim, você eu... tá suspeito? Eu... Tá reator, você ficou parado um ano. Eu vou voltar em você. Se não for claro. ele, depois vocês podem me tirar. Tô tentando fazer o Eu tô achando que foi a T. Confia. Confia! Eu tô achando Confia. que foi a T, ela tava por perto ali. Eu acho que o pinguim é suspeito porque ele tem um boné. Tá meu chão, Eu tô me sentindo prejudicada. Eu tá lá embaixo, lá no balcão. Eu nem cheguei a ir lá em cima. Sei lá, te pregui... volta no pinguim. Se não for ele, pode voltar em mim. Você pode ter uma dúvida, é. A, a confiança, vou... se não for vai eu. <risos> <risos> Merda! Pinguim, você tava muito suspeito, me disse. Eu fui o péssimo impostor, droga! Pinguim, você foi pior que eu, parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Pior que ah. eu, vou eu... eu... eu, eu, eu vou você foi pior que eu? tenho que ser muito o melhor um modo de ter... achar uma impostora é, é, é arrastar o povo e falar: olha, se não for, ele pode voltar em mim depois. <risos> Nós temos não, você, um... usou você usou a, a tática. Gente, eu, eu, tô horrível a eu tava querendo, nossa, eu vou pegar aqui, tem um monte de gente aqui, tá? Vou, vou esperar alguns começarem a vazar e eu mato é, pra o povo achar de... que ó, foi o mais desesperou. alguém, entendeu? Aí eu fui sabotando o negócio ficou... Ele sabotou o negócio e ficou Opa, esperando gente... no meio do reator, não... nem esperou perto. <risos> Separando as minhas pretas. É Você separando minhas pretas. O pinguim é suspeito porque ele tem um boneco na cabeça e investe a mental. A lógica do set seria incrível. eu Confia. Confia.